Bem interessante e inovador, não é mesmo? Em nosso site você encontra muito mais detalhes sobre o nosso jeito de ensinar, que está presente em todas as nossas modalidades e metodologias de ensino. E para que seja possível acompanhar o ritmo de um mundo em constante mudança, a qualificação profissional que você precisa está nos cursos de pós-graduação. Lato Senso, para quem busca uma formação mais prática e voltada ao mercado de trabalho e estricto senso, como mestrados e doutorados ideal para quem deseja seguir a carreira acadêmica ou práticas de pesquisa. Você encontra aqui cursos de pós-graduação presenciais e à distância. A modalidade presencial oferece interação com professores e colegas, atividades acadêmicas e acesso a toda a nossa infraestrutura física e digital. Além do networking com profissionais de outras áreas, uma experiência muito enriquecedora. Já na modalidade à distância, você conta com toda a vivência tecnológica do ambiente virtual de aprendizagem. Com todos os conteúdos para você estudar quando e onde quiser. Navegue pelo nosso site e conheça mais de perto nossos cursos e metodologias.